E aí galera, beleza aqui quem tá falando é o Crazy Skin Estamos aqui com mais um vídeo De Hitman Falei que aquele seria o último vídeo lá Mas eu descobri que tem o Final Test Então, nós, vai fazer o Final Test, meu irmão Ficar mais completinho, né? Pelo que eu vi aí no vídeo No vídeo que antecede aí ó, o jogo essa fase aí é eu matar o cara mano tem que mesma coisa tem que ver ó ó o ponto vermelho Vamos lá tem que matar esse cara aí tem que me infiltrar e matar ele de diversas formas posso matar ele rouba o bagulho aqui mano? Parece aquele negócio lá do X-Men lá, aquele, aquele filme lá do X-Men lá, não sei qual. Que eles têm uma luta ali em cima. Morre, filha da puta! Ah, não. Fudeu! Hey, retard! Let go of that person now, or I will hurt you! Don't make me go also... It took one! Direct, direct. Chupa essa! I can do this! Corre caralho! Os caras sabem que eu Tô aqui. I tô isso Sabe nada, Opa, deu certo, hein? Os caras são burro mesmo. Quase que eu me fodo inteiro aqui, hein? Será que eu saio? Será que a barra tá limpa? não o cara tá ali Mais um cara lá longe. E o cagaço de sair daqui. Tô arrastando o corpo. Ó, cobrir o cara que legal, velho. Que os caras são mazanta também. Morre, filha da puta! Beleza. O bolzão aqui vai ali mesmo. Quase que o cara me vê, velho. aqui por trás, né, meu? Vai saber quem vai me conhecer ou não. Vamos lá, esperar o cara ir pra frente lá. Agora, agora nós vai. O KGB, Vamos lá vamos lá route really. carta em tá cima. Tô velho. Escadinha esquema aqui. Hello aí na sala. ataque, isso aqui, né? Mais bonito, né? Se bem que tem um Red Poison aqui também, hein? Esse bagulho é para pôr corpo, legal. Hum. bom saber. Mexi ali também, vamos ver, mexi em tudo. Tô fazendo um monte de coisa. Sim, apenas o movimento que eu estava contemplando. Eu aprecio o gesto, amigo, mas um é mais do que suficiente. Por me I eu tenho mais do que suficiente me I eu tenho mais do que suficiente Tô aqui com o cara, hein? Não me preocupe. Tenho mais o cara vai sair. O que, que eu faço, hein? O general vai no banheiro, vou matar ele. Esse cara aí. Senhor, On the overhead projector. Chupa essa Morre, filha da puta Um a menos, né? Porque eu me no saco Opa, caralho, viu. Don't bother me. I have more than enough on my plate. Que saco, hein, meu. Que saco. O que fazer? A bandeja aqui. por nada ali. Cadê o cara? ali. Cara, é uma anta mesmo, né? Acho que eu matar isso aqui, hein. Se fundou! Pronto, joga lá o corpo. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Cadê o cara? O cara vai voltar, né? Tá lá fora. Nem a pau que eu vou te matar aí fora, irmão. Volta aqui, vai. Tá vindo. Tá chegando a hora dele. Mano. Chupa essa. Esqueci de pegar a arma, velho. Morre, Madafanca. Eliminei o filho da puta. Pega a coin. Pega a arma. É isso, né? Bom, sair agora. Vamos lá, meu irmão. Será que por aqui corre caralho? Faço assim sair, pular isso aqui, meu? E é isso aí, hein. É nóis, fiz rapidinho a missão pra vocês aí, pra vocês verem mais um pouquinho, mais um mapa aí E graças a Deus consegui matar o cara Joguei até umas moedinhas ali no chão, né? E é nóis Bom, mesma coisa galera, vocês gostaram Curte aí, compartilha, comenta Se eu ver que, que tem bastante gente interessada, eu vou lá e faço um gameplay disso aqui, beleza? É nóis, meu irmão Obrigado aí por ter assistido E vamos detonar you go back into the world, disappear, stay on your own and on the move, when we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. <laughs> Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. <laughs> Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind, no name. Nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar.